Seja bem-vindo ao nosso canal, como todos os nossos inscritos sabem, que o Absalom Dias Maia mencionou. Há alguns meses atrás, que ia deixar o seu canal, e hoje chegou a hora de dizer adeus. Mas antes de terminarmos temos aqui alguém que nos vai prestar declarações para todos nós. Temos alguém em linha, que nos vai explicar o porquê. Olá pessoal, aqui quem está a falar é o Absalom Cigano, como vocês já me conhecem eu quero agradecer a todos vocês por uh, se inscrever no meu canal até a data de hoje pá, estou muito contente e pá, muito feliz em chegar já até esta meta estou brevemente também a chegar já até os mil inscritos e agradeço a todos vocês por uh, compartilhar todos os meus conteúdos, pá, por, uh, por vocês comentarem, eu estou muito, muito feliz estou super contente pá, nunca pensei em que naquela vez quando criei o meu canal nunca pensei em chegar até esta meta porque até, até aquela vez eu até criei aquele canal por eh, diversão não foi mesmo por, eh, por querer pá. sei que pá, estou muito contente e aliás não é, é aquilo contente por querer porque é, na realidade estou muito triste Pá, como vocês veem, que o é canal que eu, vocês se inscrevem é meu tá aqui tudo meu e agradeço também por vocês se inscreverem novamente desculpem por pá, eu nunca pensei colocar esta música aqui e vocês darem tanto pá, tanto ânimo nesta música pá, até tem um bom feedback também likes também tem só, Pá, são bons mas uh, chegou a altura pá, de acabar com isto tudo porque estou a ter problemas com este meu canal e queria dizer-vos a todos vocês e a todos os meus inscritos que vou ter que deixar este canal não vou colocar mais conteúdos aqui neste canal mas espera aí vocês não pensem que eu vou deixar de cantar não aliás uh, eu até vou continuar a cantar mas vai ser de uma maneira muito diferente porque uh, todos os meus conteúdos a partir de agora vão ser colocados no outro canal que é este canal já não é meu é para do da empresa não é eu já já não vou poder mexer com os meus pauzinhos apenas o que eu posso fazer é fazer a minha música dar para o proprietário antes deste canal e a pessoa fará o que eu, pá como é que eu te explicar, é, fará todos os meus créditos para mim, aquilo que eu ganhar ele vai dividir comigo, porque e é mesmo por isso que eu quero, pronto, acabar com outro canal, porque o meu outro canal já não está a ser pago já há um tempo, eu estou a ter problemas com esse canal, pronto, e é isto, quero que vocês se inscrevam agora neste canal, porque além lei sei que estas visualizações não vão ser para mim, mas também me vão ajudar mais porque este canal é, é o que tem mais conhecimentos, não é através do meu. Uh, o que eu quero é que vocês se inscrevam neste canal a cada música que eu colocarem ou o conteúdo seja meu. Não aliás, não sei o que coloco, mas prontos. Uh, vocês para compartilhem ao máximo. Deixem o vosso like, comentem o que vocês acharem. Só quero é que vocês, todos os inscritos foram meus e que se inscreveram no meu canal. Favor para se inscrever neste canal porque metade muita gente vão estranhar para eu não colocar músicas no outro canal. O que eu quero é que todos os meus inscritos se inscrevam neste canal e eu até vou deixar o link deste canal na descrição do vídeo. pronto e pá, não é dizer adeus, não é? Na verdade, mas para o meu canal é dizer adeus e para este canal é graças a Deus que nunca irei deixar de cantar, não é? E obrigado por tudo. E adeus.